Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil minha gente hoje eu estou no condomínio velas da Marina e hoje eu quero te mostrar essa casa sensacional uma casa gente com arquitetura minimalista gente um toque uruguaio uma casa de tirar o fôlego vem comigo Deixa aquele like, se inscreve no canal e vem conhecer essa maravilha da arquitetura gaúcha aqui no condomínio Velas da Marina. I'm kind gonna of Olha só gente, hoje nós temos uma convidada especial A nossa querida amiga Helena Ela é designer de interiores Ela vai nos ajudar a apresentar esse lindo imóvel Boa tarde Helena Boa tarde pessoal do canal, tudo bem? Hoje nós vamos, vamos começar então aqui, mostrando para eles Eu tava vendo aqui, olha essa fachada gente ó. Essa casa aqui ficou famosa A verdade né, Helena, Ela nem tava à venda Ela entrou à venda porque o pessoal se apaixonou pela arquitetura dela é. O detalhe da árvore, aqui tem uma árvore, gente, que tem quase 100 anos, segundo um biólogo, né, que o proprietário falou, isso, tem quase 80 anos, né? Isso aí, é um tanheiro, é uma árvore nativa aqui da região. Olha que lindo, gente. Então, uh, toda a parte concreto foi fez toda a volta na árvore deixar preservada e ela fez parte do layout da fachada da casa. Aliás, que fachada linda, toda de ripa, ripada, né? A gente tem aqui vidro, madeira... E deixa eu falar ali, tem uma, duas, três portas aqui, né? É, a gente tem. Mais as, essa aqui, as quatro. três portas ocultas, mais a da entrada, é quatro portas ocultas no ripado. Linda, linda, linda essa fachada, né? E ali abrigo para dois carros e cabe mais dois ali atrás. Isso, é, na rampa a gente pode comportar mais alguns aí, se precisar. Vamos entrar então? Vamos, vamos lá, conhecer? Vamos <risos> Olha só gente, que, ah, que linda esse pé direito aqui, gente, ó, alto, totalmente em concreto, vidro. Aqui, gente, a casa toda é minimalista, foi usado o mínimo possível dos, dos detalhes, mas ficou lindo, diferenciado. Olha essa arandela que diferente, gente, daqui na escada. Escada em concreto também, totalmente aparente. Isso. Eu vou mostrar aqui à direita primeiro, gente, aqui o lavabo para eles. Isso, aqui, na verdade, na entrada da casa, a gente tem essa parte que é o lavabo, que também é uma porta oculta, ó, vou mostrar para vocês. Ela fica oculta, e aí quando a gente abre essa daqui, acessa o lavabo. Aqui a gente fez yeah. uma cuba bem diferente E aqui, essa é uma cuba de basalto, né? Ela tem quase mil quilos, né? Quase isso, uma tonelada ela é esculpida na mão, basalto Esculpida na mão E uhum. ela pesa em torno de 900 quilos Que bacana, esse aqui é o É o banheiro das visitas É, isso aí <risos> Aqui então, as primeiras suítes, a suíte terra isso. Sabe que no canal eu chamo a suíte terra da suíte do vovô, da vovó, né? Isso, é, facilita bastante essa é. Uma cama de casal, isso. cabeceira estofada Aqui o guarda-roupa agora tá voltando à moda, acho que as paletas, né? Palinha indiana. Palinha é. indiana, Essa aqui, tá voltando. Lembra, né? A casa da vó, um pouco mais recente. Isso, redor. né? <risos> uhum. Deixa eu mostrar aqui o banheiro, que é bonito esse banheiro aqui, gente. Olha só, também é basalto aqui? Aí, na verdade, a gente usou o basalto na bancada. Na bancada, Nas Mas aqui, as paredes a gente usou pra salamato. O único lugar da casa é que a gente usou algum material que não é natural sobre os banheiros. E detalhe, né? Eu tava conversando contigo, todos os banheiros aqui tem piso aquecido, né? Sim. Pra quem não é do canal, aqui no nosso estado faz bastante calor no verão e bastante frio no inverno. É, tem dois estados. É bem, é bem definido, assim, né? Sim. Então, aqui nós vimos a parte da frente da casa. Vamos conhecer, então, o living lá, uhum. que é a parte mais top, gente. Uhum. A casa tem um estilo, assim, meio uruguaio, meio... É. Meio casa, assim, de... Quem é. gosta de receber visita, né? Olha só, tem um piano. Isso aqui, isso aqui não fica na casa. É, o piano tem que, que ver se o músico libera, mas acho que não fica. Acho que não fica. Esse piano toca sozinho, por isso. É. Né? Bom, aqui, então, é a sala de estar. Olha só quantos ambientes a gente tem aqui, gente. A sala de estar, lareira. Até depois nós vamos mostrar a sala de perto, ela é suspensa. Um espaço gourmet, mais uma sala de contemplação, mais a sala de jantar. E aqui a cozinha aqui atrás. Tudo isso aqui integrado com a jacuzzi no pátio lá e a churrasqueira. Olha que lindo. Aqui tem um ar-condicionado central. Lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem, então, o living da casa. Aqui, o quê? Dois, quatro, seis, é, oito pessoas aqui. É e eles são retratos também. Então são retratos também. Legal. Vamos, vamos mostrar essa lareira aqui para o pessoal. Olha só. Isso aqui é uma lareira suspensa. Ela é a lenha? Ela é ecológica. Ela é ecológica. A... Ela é álcool, uhum. olha que diferente então, Ah, o, fogo, o foguinho sai ali dentro Isso, ela aquece bastante porque quando ela tá acesa Irradia o calor também Sim, o calor sai do no metal E ela é giratória também a boca dela Olha que legal Ela pode ser direcionada para os ambientes Muito bacana Então aqui nós vimos a sala de estar Agora vamos, nem sei por onde que eu vou Tanto lugar legal aqui <risos> <Dá pra saber. risos> Vamos começar aqui ó Aqui uma mesa de jantar Então, né, 10 pessoas também tem aquela pegada de madeira, os lustres aqui é. também. Essa mesa, ela também é uma, uma peça bem especial, ela foi talhada à mão. Talhada é, à mão. de madeira tawari. Duas Talharia. pessoas fizeram todo o processo dela de lixagem de, e também de pintura à mão. Que linda! Aqui atrás da nossa sala de jantar, então a cozinha, onde a gente tem a torre quente, o forno micro, geladeira, todas toda essas madeirinhas, tudo o armário, que tá tudo escondidinho. Tudo o armário aéreo ali, aham. <risos> Legal pra esconder a bagunça, Joga é. tudo para cima, assim, né? bem <risos> Aqui, então, a gente tem uma cuba esculpida direto na pedra. É, Esse aqui o. É um, um metro de um metro. Augura, uma cuba bem grande. Essa pedra aqui é valentino? Falou Esse né? é um mármore dolomítico, o nome dele é o valentino, e aqui ele valentino. tá no acabamento escovado, para ficar mais natural. Sim, ele escovado. é escovado. Um, é italiano, né? Isso. Aqui um fogão com top, tramontina, quatro bocas. Eu não vou abrir aqui, tá, gente? Ó, mas tem muito espaço para guardar tem coisa espaço. aqui. Ainda tem cinco aqui 5 metros. metros de ilha. Ah, lá embaixo eu passei, ó, tem uma lava-louça lá também, ó. Sim, tem uma lava -louça. Aqui, à minha esquerda, tem uma dispensa. Ó, a gente olhando ainda, ó. Posso abrir aqui, ó. Aqui, aqui, uma, aqui uma dispensa que ficou também bem escondidinha, gente. Ó, tem mais um freezer aqui. Ó. E você pode estar tá fechando aqui, ó. E fica totalmente privativo, nem dá pra ver que tem, né? É bacana que fica bastante espaço de armazenamento bem. Sim, escondidinho bem aí. escondidinho, né? Olha só, agora vamos pra área da casa. Essa área aqui é sensacional. Tu consegue abaixar o volume por aqui? Sim, a gente tem a central de controle ali da música Na verdade fica ali embaixo da TV Mas uhum. a gente pode pelo dispositivo Pelo, pelo dispositivo celular, também poder e a música também e, Não, eu te pergunto agora se tu pode baixar só Sim, que pra, Só pra não pegar aqui o direito autoral da música Já que a gente vai lá Senão o YouTube não vai hum, compartilhar o vídeo dessa linda casa maravilhosa Aqui também, só que eu mexi agora pra mostrar ah, Ó, vamos lá Essas patinhas são todas uh, de armazenamento também Olha que legal Ali, foi, ali tem então o codificador que fica aqui embaixo. Isso. Linda, lindo. lindo. Olha, ah, olha esse paredão de concreto aqui também, a gente. É, olha A ideia notar. da casa foi realmente isso. A gente tá sempre em contato com a natureza, né? Essas formas orgânicas, bastante material natural. Olha só. Pare... Tá suspenso esse paredão de concreto, né? Sim. Olha só. Vidro ali, vidro embaixo. Dá pra enxergar o verde em todo lado. Embaixo os lados, e ó. em cima. Que lindo, cara. Bem diferenciado mesmo. E olha só. Aqui tudo isso aqui fecha, tá, gente? De fora a fora. Então, que que, qual a ideia da casa? É transformar a vivência das pessoas aqui, então rebate todas as aberturas para lá, aquelas lá E essas aqui todas vêm para esse cantinho aqui que nem dá para notar, quase, né? É, tá bem ficou, ficou bem discreto Então aqui, vamos lá, aqui a gente tem uma sala de contemplação, gente, olha só que legal, chama um sala de leitura ou de contemplação Apesar de ter bastante concreto, ela tem a grama para pisar no chão, de pé no chão, né? Sim, tem natureza. <risos> tem esse detalhe aqui. E outro detalhe que lembra, assim, natural, esses ventiladores. É, eles são de palha natural, eles são Eu... super silenciosos, né? Eu ia dizer, esse barulhinho que você tá vendo é da jacuzzi lá, né? É, do motor dela. É, e aqui mais uma, mais uma mesa de jantar aqui. Todos esses móveis churrasco. da área externa são da mesma madeira que tem todos os brisos lá na frente, a madeira o... Kumaru, a madeira Kumaru. excelente para área externa, né? Uhum. E eles são também lixados na mão. Lixado na mão tudo uhum. isso aqui, caraca, cara. Lindo, né? Quando deve ser uma mesa dessa? <risos> é, um é, valor... Bom, aqui... vale, vale o investimento. Vale, né? Aqui, gente, é o espaço gourmet, aqui onde a felicidade acontece, ó. É. <risos> Churrasco, a churrasqueira, ela é... Automatizada. Isso. Tem, tem uma chapa ali já, tem... É tipo uma grelha que sobe e é desce, ela, tipo uma paejeira, assim, tem né? É, um... É, e essas pedras, gente, olha que diferente. Eu até achei que era uma pedra pau, que se usa muito aqui na serra, mas essa pedra eu não tinha visto mesmo. Como é que é o nome dela mesmo? É Pedra Moledo, ela é da pedra região de Moledo. Minas. Ela é de Minas. Olha o tamanho das pedras, gente, tudo encaixadinho. Colocada uma uma também. Hum, dá um trabalhão colocar essas pedras aí. É. Então aqui também é uma ilha de... É escovado também um aqui. E escovado também, uhum. e Muito a Cuba bacana. Escovida. Cuba também. Uhum, aqui lindo. a gente usou esse metal que é um chuveirinho para lavar a grelha, para Sim, para lavar né? os espetos, Isso. né? Isso. E aqui, gente, aqui que você vai se refrescar na casa. Uhum. Aqui a gente tem uma jacuzzi. Ela é porque para quatro, cinco pessoas? É, seis pessoas. Seis pessoas? Isso. Seis pessoas. E olha que linda, gente. Olhando a casa daqui com a jacuzzi, com os ventiladores, concreta, madeira, gente. Parece que você tá na Califórnia, sei lá, não, nem parece no Brasil, né? Bem diferente mesmo essa casa. E sem falar, né, Helena, que nós estamos no condomínio Velas da Marina, onde tem garagem de barco para você andar de jet, para você poder comprar o seu barco. O e, ter, náutico, né? é, e ter acesso a várias lagoas. Inclusive, esse é o um único condomínio que tem uma praia particular de água doce, do Rio Grande do Sul. Olha que top. Vamos por aqui, que eu vou mostrar aquele lavabo ali. Tem um detalhe também muito bacana ali. Exatamente. Tá na casa, tá lavado, né? Exatamente. Pega um, um amigo mais bêbado, é fácil de vir. Já tá fácil. Ó, aqui também tem uma cuba, cara, isso aqui deve ter uma tonelada quase, né? Essa também, é. De basalto, de gente, ó. Olha só. E as torneiras eu vi que aquelas só viram aqui. Isso, abriu gira ela, ela é esculpida à mão também, um bruto de basalto. Mão, caraca, cara E aqui ela foi polida na. Isso, cuba, na né? parte de dentro pra ficar mais fácil a gente. Bacana, linda mesmo. Aqui, saindo aqui atrás, aqui tem mais uma peça, né, Nena? Aqui. É, aqui Olha. a gente pensou em fazer um depósito, porque aí as coisas ficam Pode. todas organizadas e não ocupa espaço no interno da casa também, né? Essas coisas que a gente tem que guardar. Uhum. Aqui eu vou mostrar, não vou mostrar muito rápido, né? Vou mostrar meio rapidinho, quer dizer, esse aqui eu falo no meu canal, que é o quarto de jogar, tipo, é. joga, <risos> joga tudo... <risos> Olha, gente, que até aqui, gente, é onde fica escondidinho. Olha o detalhe, ó. É. Madeira tratada, ripada. Olha as pedrinhas Tudo lá em cima. O mesmo padrão. E aqui tem um chuveiro, então, para a parte externa, né? Isso. Esse atende já aqui. Olha que uso. legal, também sai. Sai no concreto aqui também. Que legal essas pedrinhas, gente. Olha que bacana, ó. Uma uhum. por uma colocada. Caraca. Linda, linda, linda. E olha o detalhe lá em cima, gente, da suíte. ó. Toda ela com brise. Como é que é o nome daquele estilo? Ali são painéis muxarabe. Que painéis muxarabe. São da arquitetura árabe, né? Porque árabe. São vários quadradinhos. Né? Caraca, é é aqui parece que estilo uruguaio. Lá já é árabe. É um mix, né? <risos> Mas, na verdade, é gaúcha, né? É. <risos> então, vamos conhecer, então, a parte de cima, gente. Vamos lá? Ah, lembrando, né? Deixa eu falar pra vocês. O terreno tem 450 metros. A casa tem... 350 né, de área construída Isso, de área construída, mas área útil somando os espaços adicionais Chega aos 410 metros 410 metros quadrados, olha que bacana, gente Olha só o pé direito aqui, gente ó. Lá em cima tem detalhes que você vai se apaixonar hum. Vamos lá Vamos lá, Eu eu Sou bonitão aqui Gente, aproveitando o momento Se você gostou, se inscreva no canal Deixa aquele clique e se tiver alguma dúvida, pergunte aqui, pergunte aqui, porque a nossa colega, a Helena, aqui, ela também pode te ajudar nos detalhes da sua casa, né Helena? Sim, isso aí, estão disponíveis. <risos> olha só, a gente subimos aqui, aqui a gente tem um home office, olha que bacana, né? Para você trabalhar aqui, de frente para a natureza, tem um terraço aqui, quero mostrar pro pessoal aqui, Helena. Aqui deve ter, que uns 20 metros quadrados aqui. E a gente fez um terraço só aberto, na verdade Que ele já que faz legal. bem natureza para contemplar a árvore Na frente do home office E olha só, aqui você pode trabalhar, acordar E dormir com o canto dos pássaros, é. né? É. Olha é. só, aqui tem todo um ripado Aqui, né? E esse aqui, esses dois, eles são pivotantes Gente, olha Esse aqui e aquele lá Isso. Olha, olha os detalhes que é lá que em cima, E é você pode estar tá acessando aqui Então, essa sacada, esse terraço aqui Nós vamos acessar pelo quarto mas olha que ideia bacana, né, gente? Que legal, né? A gente pensou no acesso secundário, caso não seja possível passar pelo quarto, Sim, né? pode passar por aqui. Passar, assim. Ou a pessoa tá aqui, né, no home office, e aí fechou o negócio, já pega a champanhe daqui, já acorda já a, a esposa. Já né? <risos> Já sai daqui, né? Sai. Vamos lá, Nina, né, mostrar então a primeira suíte. Ah, legal a gente falar também do piso, de toda a área íntima, ele é taco de madeira natural, a mesma madeira é. com Maru mesma Madeira como a mesa dos, mesma dos móveis, tudo lá? Mesma dos móveis externos e mesmo de todos os frizes externos também. Caraca, hum. top, né? Um, aqui então, gente, a direita a primeira suíte. Ah, um detalhe aqui, né, Helena? Ai, aqui que é legal te mostrar. Tem uma surpresa. O que, que vocês acham que tem aqui, gente? Vamos lá. Teste. Um, dois, três. <risos> Pode abrir né? Aqui a gente fez uma ó. lavanderia de apoio no segundo andar. Então, além da lavanderia que tem lá embaixo, a gente tem essa lave-seca aqui. Já ficou uma rouparia, então já facilita no dia a dia, né? Lava Sim. a roupa aqui em cima, já seca aqui tipo, em cima. aquela roupa que tu usa pra dormir, pijama, já nem desce, é, faz nem tudo aqui. É, nem descer, porque nos Estados Unidos tem muito isso, tem né? Tem A gente né? faz o contrário pouco com o Brasil. Que bacana. Aqui, gente, então, ó, a primeira suíte. Seja bem-vindo à sua suíte aqui em Capão da Canoa, gente. Olha só, uma cama de casal linda, cabeceira estofada. Olha o detalhe branco, gente, tudo clean, ó, tudo... Praticamente praia, então. minimalista mesmo, né? Aqui, deixa eu só mostrar para eles aqui, né? Olha que legal esse terraço aqui, gente Acessa aqui, tem até uma lareirinha ali, gente Que você pode fazer um foguinho de noite Seu Que espaço. é legal para tocar um violão, tomar um vinho Pra curtir, uma da Ásia, Sim, aberto. olha que legal, gente E se você aguentar tomar vinho e tocar vinho, até de manhã Você aproveita para cantar com os pássaros <risos> E ver o sol nascer E nascer, né? o ali, Então dá pra fazer um foguinho Sim e aliás, falar em sol, o sol nasce lá, a casa é frente leste, sim, sim. frente mar, né? E por falar em mar, a gente tá aproximadamente um km do mar. E o que? 300 metros da lagoa? É, acho que nem isso, nem aqui isso, dá né? uma quadra, duas quadras. Quadra, é, né? 200 metros da lagoa. Top, né, gente? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tem todo o acesso ao terraço aqui. Foi colocado grama sintética também aqui para dar aquele ar de verde, né? E olha só, gente, que árvore bonita, hein? Primeira casa que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul Que a árvore faz parte da fachada da casa Eu já vi árvore dentro, mas na fachada Diferenciada, essa casa vai vender É, é bem diferenciada é mesmo o projeto. E o valor? O valor a gente vai falar no final do vídeo <risos> Olha legal os guarda-roupa aqui, gente Um, dois, três, quatro, seis portas é, Cara, cara dá pra guardar gente. bastante hein? Uhum. E aqui o banheiro, gente, é o da suíte Também é basalto aqui, né? E aqui tem um lixo de fora a fora ali. tá colocado já o box de vidro, choveira a gás. E o detalhe, eu acho que todos os banheiros têm, né? Menos Sim, o de baixo. Menos o de baixo, é. Todos têm tá Claraboy aqui, gente. Olha só, iluminação natural. Você vê que não tá ligado nenhuma luz aqui. Isso é maravilhoso. Bem é. sustentável e também ajuda bastante na iluminação natural no dia a dia. Aqui também piso aquecido. Um detalhe também de, de falar de sustentabilidade, né? A casa tem espera para placa fotovoltaica, Sim. né? Sim colocar energia elétrica Vamos para a segunda suíte então. Vamos lá. As aberturas são de PVC também gente. Sim, o é um PVC é ele imita super bem a, a ranhura da madeira inclusive. Sim. Pessoal, sempre acho que é madeira. Ó, então aqui é a segunda suíte, uma cama de casal, ali é uma abertura também, e ali, ali o detalhe. Vidro fixo em é, é teto chão ali o vidro, né? Exato. Isso é bem bacana Exato. também. também. Ó, tá vendo essas paredes branquinhas aqui? Eu dá para encher de quadros do seu gosto, é. gente, ó. Só vim comprar essa casa e você escolhe. Hum, personalizado. É. Aqui também o outro banheiro gente, ó. Olha que legal esse espelho quadrado, lindo, né? E aqui também tem uma clarabóia. Aliás, eu acho que essas duas se comunicam, né? Sim, elas são frente a frente. Frente a frente. E esse, que, até parece que é um pouco maior esse banheiro aqui. A gente colocou as janelas do estilo batente, o modelo dela, então a gente pode certo. abrir só uma festinha ou abrir ela totalmente, é bem prático. Vou deixar, vou deixar a tu abrir aí, vai lá, Fazer ela. uma demonstração. A gente tá mais acostumado. Aqui ela abre só uma festinha pra ventilar o box e assim ela abre todo o vão também, todas hum. as aberturas da casa tem tela mosquiteira. Telas pequenininhas do banheiro. E atrás ali é o brise, né? Isso, atrás delas tem o um brise de madeira também. Tem mais o brise, olha, olha aqui então. Chave hotel, liga lá, desliga ali. Aqui tem mais quatro portas de guarda-roupa grande. Um cabideiro, dá pra ver daqui. <risos> Também, todo madeira aqui, o piso, né? Que lindo, gente. Até, o, até os detalhes aqui do lado, ó. Não sei como é que chama isso aqui. Essa mesa de cabeceira a gente mesa de fez. Cabeceira. Eu desenhei ela com a mesma palhinha, né? Que bacana. E a madeira curva pra lembrar todo esse estilo orgânico da casa. Muito top. Agora vamos pra suíte principal. <risos> A Masters, vocês estão prontos, gente? Então vamos lá. Comenta aí com a gente de onde vocês estão vendo esse vídeo aqui. Depois vocês vão ganhar um prêmio, vocês vão ganhar um coraçãozinho. É. <risos> Bem-vindo à Sweet Master, gente. Tá com um cheirinho maravilhoso aqui, tá muito bom aqui. Olha o tamanho dessa cama aqui, gigante. O quarto é grande, na verdade, né? Sim. É e dá pra, ver o, dá pra ver o toque assim, sabe? Tudo branquinho aqui, concreto na frente. Olha que legal, gente. Tem um ambiente bem relaxado. Muito top Aqui tem um detalhe curioso Eu vou começar mostrando essa cara Depois ah, a gente vem é. pro close aqui Olha só, gente Aqui então tem... Cara, me esqueci o nome Só sei que é árabe aqui Painel Muxarabe Muxarabe <risos> Olha que legal isso aqui, Eles gente. são giratórios individuais Cada um gira um eixo Eu vou filmar daqui Tu fecha aí só para mostrar pro pessoal aqui Olha só que legal Eles seguram bastante o sol no verão Sim. E eles também dão privacidade E dão esse jogo de luz muito lindo, por o sol vai caindo ele vai acompanhando. Muito top, é verdade, cara. Muito top. A fachada tá sempre em movimento. E aqui, gente, ó, se o cara for corajoso, já pula direto, na... <risos> na jacuzzi Ali atrás é uma pracinha do condomínio, tá, gente? E realmente está duas quadras aqui da margem da lagoa. Você camava de lagoa, eu gosto de pescar, eu gosto até de andar de barco, né? Tem todo esse terraço então aqui. Lindo, tá, gente? Dá pra até botar cadeira, sentar aqui se quiser E todas as aberturas aqui que abre, né? É, sim, todas, faz... todas as Esse jogo Agora vamos conhecer então aqui Aqui a gente tem as duas portas, né? Que dão acesso uhum. ao close e é banheiro Aqui o entra, banheiro. entra pelo close, mas o close também liga lá com... Isso, também liga com o banheiro ripado. Uhum. Também só ocultas no ripado também Que top, gente é. E aqui então é o banheiro da Suite Master Uma banheira de imersão já vamos mostrar aqui, deixa eu só mostrar hum. aqui o close Olha gente, tem muito espaço aqui 2, 4, 6 Mais 2, 4 quatro... Nossa, me perdi, tem uns, umas 10 portas <risos> aqui Mais um espelho aqui Gente, que top aqui, hein? Dá pra guardar roupa, hein? Sabe que na praia, como a gente trabalha com muito imóvel na praia né, O pessoal, eles reclamam que Se eles vierem morar, não tem guarda-roupa, né? Exato, Essa é uma casa de praia Mas dá tranquilamente tem pra tudo. morar, tem bastante espaço de armazenamento Olha só, que bacana então... A curiosidade dessas palhinhas também, é que além de ser essa pegada retrô, elas funcionam super na praia para ventilar a parte interna da armário Exatamente, então acaba... principalmente Vindo no inverno, era. né, que Isso. chove bastante, fica úmido, um, então fica, fica bem diferenciado, muito legal, bacana, hein E aqui então atrás, a gente tem então uma banheira de imersão aqui, aqui é piso frio, imita concreto, né, porque aqui já é aquecido já Sim, todos mundo é. o piso é aquecido, ó. Aqui já é aquecido. E o legal é que aqui é tudo aberto, né, gente? Ó, sai da banheira, já seca aqui, já pega a roupa aqui, Sim. já. E aqui tem duas cubas. Olha que legal esse espelho, gente. E aqui tem uma cara boia aqui Sim. em cima do espelho. Olha só que legal. Tem um Nessa Mulher para Atelhos Estelhos também. Aham. Uhum. Que bacana, gente, ó. Aqui então duas cubas. essa aqui é basalto também? Isso também é basalto. Muito top. É, a água cai do ladinho aqui. E isso é um fundo removível, o ralo tá embaixo aqui top A, a gente, gente colocou torre de tomada também, daí facilita quando quiser usar, e quando não quer, ela fica um Usar um secador de cabelo, alguma é. coisa assim Do outro lado também tem também lá, tem, lá né? tem três lá, mais três aqui, hein? caraca Dá pra botar o telefone, carregar, bota a música, tomar banho, tudo junto aqui Mas falta tomada <risos> Aqui então a parte sanitária E aqui gente, olha que diferente, ó Aqui então a parte do box e olha só que legal, primeiro detalhe tá, o chuveiro ele é embutido diretamente no gesso gente, olha só, nem parece que tem chuveiro, e ele é grande, parece uma cascata. só um ledzinho lá, e detalhe tá, aqui a porta de vidro abre, a porta do box, e aqui então entrando aqui, tem mais uma outra porta aqui, isso. ó, que ela abre pra cá, e ela também abre pra cima como no outro banheiro que eu mostrei, se quiser só dar uma ventiladinha, isso, e ela só abre pra cima também igual do banheiro, e fica de frente a plantinha aqui, tá tomando banho no box, de frente pra uma plantinha. E o.. Mucharab. Muxa, <risos> o painel dos árabes lá. <risos> Ele deixa bem privativo aqui, gente. E olha que jogo de luz que dá aqui, gente, hein? É. Que bacana mesmo. Olha só o desenho. É uma sensação de spa. <risos> é, parece um spa mesmo. Muito top, cara. Esse dele tem uma vazão muito boa. Bem forte. É, bem forte também. E tudo isso aqui é abertura? Abre tudo isso aqui Sim, se quiser. aqui a gente tem as telas, dá pra ventilar bastante. Se quiser mais privacidade, fecha as Só cortinas, fecha as né? cortinas. Ou dá pra abrir tudo, vamos, se quiser Ou também. abre tudo aqui. Caraca, que top essa casa aqui. Agora, Helena vamos falar pro pessoal o preço. É, chegamos nesse momento. Quanto, quanto será que vale essa casa, gente? Quantos quanto vocês acham? Quantos vocês acham? Uns 12 milhões, 13? Não, tá bem mais barato. <risos> Olha só gente, essa casa aqui está à venda pelo preço de 5.800.000, gente, é muito barato, né? Olha só, só o que foi colocado de material aqui, quantas pessoas para esculpir todas as coisas que teve aqui, né? <risos> é, um projeto pessoal, a gente fez tudo pensado para morar e Sim, a gente decidiu já fazer decidiu vender. Casas, outros projetos Curtira. e está à venda. Muito obrigado, então, gente, por ter visto o vídeo até o final. Quero agradecer. Obrigada, Helena. Eu que o tá? convite. O Instagram dela está aqui embaixo. Se você tiver algum projeto design interior, ela também pode te, te aconselhar, é. né? Um projetos interiores é para Brasil e para o mundo. Brasil e para o mundo todo, viu? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, tchau, semana. Tchau. tchau, hein? Tchau, até mais.